Essa semana eu estava refletindo assim sobre alguns erros que eu já cometi no passado e que acabaram me custando algumas boas vendas e, pior ainda, algumas comissões excelentes. Um minuto do sucesso com Márcio Manda Um desses erros foi acreditar que o processo já estava tudo amarrado. Os tomadores de decisão estavam do meu lado e o pedido certamente já era meu, só que na hora H eu fui surpreendido pela notícia que o pedido havia sido entregue para um concorrente. Mas como pode ser isso? Eu falei, mas parecia que estava tudo perfeito. Acontece que um gerente, um gerente de nível intermediário, ele havia sido recém-contratado e não me conhecia muito bem, eu também não conhecia a pessoa bem. Eu achei que ele, por ser novo na empresa, não iria influenciar muito assim o processo de decisão da compra. Ha, grande engano. Justamente por ser novo, ele queria mostrar serviço. E o que, que ele fez? Ele sugeriu vários fornecedores novos, que já trabalhavam com ele na empresa anterior onde ele trabalhava. Pois é, um desses fornecedores resolveu mostrar serviço e ó, abaixou o preço para poder entrar no meu cliente. E com a ajuda desse gerente, ele conseguiu e eu dancei. Em outras palavras, não dá para contar a venda como certa enquanto a nota fiscal não for emitida, e melhor ainda, hein, o dinheiro não for recebido. E ficou a lição, que nós nunca devemos ignorar ou desprezar alguém que, aparentemente, não tem o poder necessário para decidir. Essa pessoa ela pode até não decidir, mas consegue atrapalhar, e muito, se for o caso. Na sua próxima venda, faça um mapa do cliente. Quem ajuda, quem vai sofrer o impacto da decisão de compra, quem é o usuário, quem, eventualmente, está contra você. E tome medidas para ter certeza Todos eles estão sob controle até o momento da decisão. É, quando eu falo um momento da decisão, eu estou falando do momento da emissão do pedido, de tudo concluído. Lembre-se que às vezes o comentário de uma assistente da diretoria pode ter o mesmo peso do comentário de um gerente. Essa pessoa trabalha direto ali com o diretor e consegue influenciá-lo, talvez até com maior facilidade do que qualquer gerente. Faça aquele mapa geral do cliente da situação para você não perder negócio. Fique ligado, fique ligada o tempo inteirinho e você vai evitar cometer o mesmo erro que me custou um bom pedido e uma generosa comissão.